Oi, mudanças cíclicas da paisagem. Vamos ver a chegada das águas e a grande transformação aqui da paisagem. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Ivan Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Olha só, as chuvas chegaram finalmente. Né? Estamos no comecinho de janeiro. Alguns desses vídeos são de, de dias atrás, né? ou de semanas atrás, que a gente vem acompanhando. Então vamos ver a, a chegada das chuvas, finalmente, estou com um amiguinho aqui, hóspedes chegaram, né? Deixa eu apresentar aqui para vocês o goiabinha. Oi, goiaba, I love you. Dá um oi para o pessoal. Esse é o, esse é o goiaba. É, mas então, as chuvas chegaram né? e vamos acompanhar a grande transformação que tem no terreno, a, a emergência de flores, muitas delas. Estavam lá no solo, em batatas, caso da Dália, caso da Palma de Santa Rita. E agora, com a chegada das águas, emergem os ramos, é, na, a, a superfície, as flores, depois de um tempo elas secam, vão-se embora e só no outro ano. Vamos dar uma olhada geral. E vamos apresentar também meu grande amiguinho, o Ticó. Um gatinho que está aqui com a gente desde 2010, por aí assim. Um gatinho muito querido, que desde pequenininho me acompanha no, nos passeios aqui pelo, pelo sítio. Ele já não mora por aqui, mas veio fazer uma visita aqui para gente. Vamos conhecer. Chuvinha caindo. Né? O terreno já está completamente diferente. Por esses tempos a gente estava vendo o terreno, como é que estava tudo seco. Agora com a chuva tá tudo verdinho, cheio de flores para todo lado. E essa chuvinha caindo é uma delícia. Fim de tarde, início de verão. Olha só como é que já mudou tudo aqui em casa. Olha as flores, as rosas. Aqui embaixo tudo dália. Olha a grama como é que já está verdinha, como é que está alta, olha as dálias chegando. Aqui uma carreira de é, palma Santa Rita, muito lindas também, tem dois tipos aqui, ó. uma de um, uma cor salmão e outra um pouco mais avermelhada, mais rosa. Umas abelhinhas chegando aqui. Temos também uma alamanda. Pezinho de alamanda. Aqui a ilustre visita do Ticozinho. Dá um oi pro povo, Tico. Esse aqui é o Ticozinho. Gatinho querido. Olha ali embaixo, vermelhinho, umas rosinhas, mais embaixo, opa, <risos> tudo amarelinho, a vedélia, olha o amendoim forrageiro, que beleza. Aqui as alamedas. Essas todas aqui são dálias. Vem, Ticó! <risos> Olha só os cosmos abrindo. Uma outra vista aqui do lugar. tem uns botãozinhos de dália já chegando. Oi, Ticó! Dá um oi para o povo. Olha só, tudo verdinho. Os ripezinhos já carregados das folhas. Aqui os pés de citro. Tudo verdinho, bonito. Lá em cima, sete léguas. Vamos chegar lá nela. Olha o brejinho como é que tá? Tudo cheinho. As plantas viçosas, Olha aqui, temos fisales, que está indo muito bem por aqui. Um pezinho de acerola. Já colhi bastante acerola. Aqui atrás a ameixa, que está em flor agora. Pezinho de limão. Olha aqui os filtros de água cinza, as maranta? Lembra da maranta? Que chegou um momento, estava tudo murcha. Oi, Ticó. aí gatinho! aí gatinho! Vamos passear fiote! Vem cá! Vem contigo! Que as marantas que tava tudo murcha! Olha que beleza! Eu já andei fazendo! Dei uma podada nas marantas. Tempos atrás, olha aí, elas já estão lindas outra vez. Olha aí as sete léguas, super cheirosa. Vamos ver aqui para trás, os pés de, de pé. Tudo aqui é pé de pé. Umas margaridas já chegando no, no sistema. Aqui atrás também tudo verdinho. Olha as plantas, as bananeiras já recuperando do... Da chuvona de granizo. Olha lá as folhas quebradas, mas já tem folha nova. Aqui a, a florzinha do... Como é que é mesmo o nome dele desse aqui? Perdi o nome agora. Alecrim. Ah, os passarinhos. E o ticó caçador. Ticó. Deixa, deixa os passarinhos quietos. Ticó. As marantas. Olha aqui. Essa palma de Santa Rita, assim como essa, essa outra aqui, daqui a pouco vai dar umas florzinhas vermelhinhas. A palma de Santa Rita eh, chega, depois que dá a flor, final do, do verão, eh, vai morrer essa parte aérea. Fica só as batatas e dali a pouco elas voltam outra vez com as chuvas. Aqui um punhado de pimenta cumari. Os passarinhos adoram. Ano passado eles não deixaram nada para mim. Mas esse ano aqui, ó, tem bastante. Tá vendo aqui, ó? Aqui, pimentinha que já tá chegando. Tudo com mari, tudo filhote dessa maiorzinha que tá aqui, ó. Que é com também. Aqui, ó. Passarinho vem. Come, leva para um outro canto e dali a pouquinho libera ela. Olha ali a bandeira da paz, o liro da paz. Então a gente tem falado da água. Ô oh, ticó! Ah, rapaz! Olha aqui, ó. Eu esperando esse frutinho aqui ficar bom para eu tirar a semente. O passarinho já veio aqui. Ah, passarinho é, Ticó? será que você gosta disso aqui, filho? Você vai gostar disso aqui? Hein? É, vamos passear contigo. Vem cá. Vamos embora. O Tico, desde criancinha, me acompanha nas caminhadas aqui pelo terreno. O Tico mora com minha irmã. A irmã está fazendo uma visita, então trouxe o Ticó. O Ticó e o Thor. Thor é, é o cachorro. Aí ó. Esse daqui é um cachorrinho gato. Acompanha a gente para todo canto. Olha o novo sistema. Aqui eu tenho colocado. Eu jogo ali pela janela. Eu jogo as cascas de fruta e tudo mais. E agora já está já chegando o passarinho. Sanhaço tem vindo aqui trazer um filhotinho que está aprendendo onde é que tem comida. E aí o Sanhaço, a mãezinha, né, traz a criança aqui. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mostrando eles. Já fiz um vídeo do, do Teiu que visita a composteira aqui também. Então olha só, tudo verdinho. Tudo bonito. Mudanças cíclicas da paisagem. Muito legal, né? Dá um oi pro povo, Ticó. Ou melhor, dá tchau. Bom, então por hoje é isso. Se tiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. A cabeleira está crescendo outra vez. Eu resolvi que eu vou deixar o cabelo. Daqui a pouquinho ele já senta, né? Quando tiver maiorzinho um pouco. Vamos ver se... É, eu gosto de, às vezes, mudar um pouco a cara. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.